Você mente para você mesmo ou para você mesma? Porque eu fico pensando muito nisso, né? A gente mente para os outros, que já não é muito legal. Eu não gosto de mentir o mínimo possível. Os amigos, inclusive, sabem que é bom não me perguntar coisas desagradáveis, que eles já sabem que a resposta é desagradável. Por exemplo, sabe sabem que tá fazendo uma coisa errada. Ah, Rony, você acha que estou fazendo uma coisa errada? Eu que eu acho que sim, que está fazendo uma coisa errada, a não sei que eu não acho. Existe aquela mentira que é necessária, que você não tem como escapar dela, aquela omissão, aquele desvio da verdade que não tem como escapar dele, mas sempre pensando é, em não magoar a outra pessoa desnecessariamente. Mas tem uma mentira pior, que é a mentira que a gente faz para nós mesmos. Tipo, você vai e diz que, não, estou muito feliz comigo mesmo ou comigo mesma do jeito que eu sou e não é verdade você não está feliz não adianta ficar listando porque cada um vai ter suas mentiras pessoais por que, que a gente mente para a gente mesmo por que, que você chega e faz assim e tenta se enganar uma coisa que eu sempre falo aquela coisa do refrigerante que da coisa adoçada né que tem é, é doce mas não tem caloria é uma forma de mentir para você mesmo para você mesma porque você fala para o teu corpo, seu teu corpo é você, né? até segunda ordem, nosso corpo é a gente. Você chega e está falando para o teu corpo, olha aí, toma açúcar, mentira, não podia dar certo isso, não é à toa que agora o pessoal está tá vendo que é, o adoçante engorda, aí tem gente que fala assim, não, mas eu gosto do gosto do adoçante, Parece ser que seja mentindo para mim, né? mas às vezes a pessoa está mentindo para ela mesma. E nem é muito fácil a gente falar a verdade para a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não sabe qual é a verdade. Porque a gente tem esses fenômenos malucos na nossa cabeça, dissonância cognitiva, é, falácias. Não é muito fácil a gente ser humano nessa sociedade que a gente inventou, que de certa forma é virtual. Né? Nada disso é real. A gente materializou em matéria. Materializou em matéria a gente materializou, mas não é o mundo real. A gente acaba se afastando da realidade e criamos um monte de coisinhas, cultura, religiões, sistema econômico, sistema político, que são coisas que não são tão naturais. Enfim, a gente tem que se adaptar a esse mundo malucasso. A gente tem que explicar o mundo para a gente mesmo. A gente tem que tentar se explicar para a gente mesmo. Tem um monte de processo inconsciente na nossa cabeça. Eu acho que isso é determinante. Porque você, muitas vezes, decide as coisas por razões que você não conhece. Por uma intuição, por um impulso, por um instinto, por falta de maturidade. Fiz um vídeo sobre maturidade, tem aqui, sobre ser adulto e ser maduro, vou colocar o link aqui. A gente acaba achando que fez uma coisa pelo motivo X quando fez pelo Y. E essa coisa a gente mentir para nós mesmos, a gente não buscar a verdade para nós mesmos, sobre nós mesmos, sobre as nossas intenções, sobre os nossos sentimentos, foi uma coisa que eu passei muito quando criança. Eu tinha que entender meus sentimentos porque, eu, né, no futuro toda criança sofre, cada criança escolhe como é que vai lidar com o teu sofrimento, eu escolhi lidar com o meu sofrimento tentando entender de onde vinha o meu medo, de onde vinha a minha raiva, tentar entender a origem das coisas, aí foi atrás de orgulho, foi atrás de... E essa busca de você não mentir para você mesmo ou para você mesma não é nada fácil. Mas eu acho que é necessário no nosso processo de amadurecimento e amadurecer é, é, é essencial, porque se você não amadurece, você fica sempre inadequado ou inadequada para viver sozinho, ou sozinha, ser se, se independente. Amadurecer é muito importante. E conhecer os próprios sentimentos é muito importante. Não mentir para me... <risos> a gente mesmo para a gente mesmo é muito importante. E não mentir para a gente mesmo é parte disso da gente olhar e olha não é verdade é isso mesmo que eu tô sentindo eu tô com raiva mesmo eu tô com ciúmes mesmo eu tô com inveja mesmo pistas para você ver pra verificar se isso está acontecendo se você está julgando a outra pessoa pela cabeça pela sua cabeça ah aquela pessoa não deveria se vestir de outro jeito desconfia da tua cabeça Desconfia, porque a pessoa se vê do jeito que ela quiser. Tudo bem que ela estiver entrando num banco para pedir emprego de, de sunga, de biquíni, ok, aquela pessoa não tem noção, a não ser que ela tenha se candidatando a ser garoto de propaganda, garota propaganda do negócio lá, né? aí quer associar com praia, sabe? Mas em condições normais a pessoa está tendo um comportamento totalmente diferente do padrão cultural, aí tudo bem, ela está fora de tentar tá ser noção. Está andando na rua, tá vivendo a vida dela. Ah, vou pra Night. Ela vai pra Night do jeito que ela quiser. Ela quer ir com um chapéu de é, onde está a caminhada de São Diego, do onde está a caminhada de São Diego, ela vai, está se sentindo bem, não é problema dos outros. Ninguém tem nada a ver com a roupa dela. Então como você começa a jogar os outros, começa a jogar as crenças dos outros. Né? Eu não estou falando assim, ah, o outro não tem o, o direito de impor a crença dele, isso é verdade, mas a outra pessoa tem o direito de ter a crença que quiser. Ela tem certeza que Deus existe, ela tem certeza que Deus não existe, ela tem certeza que existe um monte de Deus, ela tem certeza que existem deuses, mas eles não sabem que a gente está aqui. Cara, cada um escolhe ter certeza que quiser ou não ter certeza nenhuma. E se isso te incomoda, tem alguma coisa errada com você. você não é errado você estar tá doente, não sei É errado no sentido de cara, você não está vendo muito bem o que está acontecendo na sua cabeça, tem alguma outra coisinha te enganando ali. E a gente se engana muito por causa desse inconsciente que age o tempo todo na cabeça da gente. As nossas decisões não são todas conscientes, pelo contrário, eu acho que a grande maioria das nossas decisões vem de uma origem inconsciente qualquer. Bom, enfim, espero que o filho tenha te tocado de alguma forma, se ele te fez pensar em alguém, comenta lá o vídeo com essa pessoa, se tiver tiver vontade de falar alguma coisa, fala alguma coisa aí. Não vou ficar pedindo para dar like, dislike não, porque por causa de outro vídeo que eu já fiz, que esse negócio foi meio ridículo ficar pedindo like, por favor, dá like. Não é o objetivo desse canal. Ficar acumulando like para vender vídeo. Tchau, tchau. É... E já ter né? Então, você.. Eu tô falando pelos cotovelos e não sei se essa câmera vai desligar ou não.